Jovens compram namorada na Dark Web, mas ela veio diferente do que viram na propaganda e a partir daí a vida dos dois se tornou em um verdadeiro inferno. Consulta de espíritos por tabuleiro Ouija termina mal, ataque zumbi no McDonald's de Moscou na Rússia deixa dezenas de feridos, mulher filmada comendo órgãos no cemitério assusta pedestre, jovem ganha boneco maldito de presente de aniversário e o mal é liberado pela casa, porta se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 Ao abrir a caixa, ele viu que era o boneco maldito que há uma semana havia pedido para o seu melhor amigo dar um fim nele. Mas em vez disso, ele o reformou e o devolveu em forma de presente. You Enquanto dizia que ele não deveria ter feito isso, o mesmo começou a enlouquecer. Sim, o boneco possuiu para atacar o amigo. Parece que o boneco voltou para terminar de destruir sua vida. <risos> Não importa para onde ele vá, o boneco sempre estará lá. No vídeo que se segue vemos uma jovem ucraniana fazendo uma dancinha para o tiktok quando algo simplesmente aterrador aconteceu. Sim, a porta se fechou sozinha, não havia passagem e vento pela casa, então o que fez a porta se movimentar? Seria algum fenômeno paranormal? Bom, eu não tenho dúvidas disso. Imagens registradas no McDonald's em Moscou na Rússia em 2016. Nas imagens, vemos um homem passando mal enquanto aguardava na fila do lanche. De repente, ele atacou a mordidas um homem que foi ajudá-lo. Parece que a situação saiu do controle, dando início a uma espécie de apocalipse zumbi. As pessoas aleatórias foram mordidas. Muitos foram levados para os hospitais. Nesse dia, houveram mais de 50 baixas, incluindo de autoridades da segurança pública. Aqui temos um vídeo que preocupou até os cientistas incrédulos. Nas imagens, vimos um pai resgatando um filho que caiu na piscina. Até aí nada demais. Mas de onde saiu a mão que pegou na perna do menino? É bom o pai ficar em estado de alerta, pois há algo querendo levar a alma do filho. No vídeo a seguir, vemos um homem procurando seu cão em uma área obscura, onde não se enxergava nem o chão. <tos> Ao acender a lanterna, ele se deparou com isso. Uma mulher obscura comendo alguns órgãos. Então, ele correu desesperado para o centro do cemitério logo ao lado. O que me parece assim, meu irmão Eu estou indo, E eu Eu está aqui? está aqui? E olha só quem também estava lá. Sim, a mesma que foi filmada comendo os órgãos agora está sentada sobre os túmulos. Como ela foi parar ali tão rapidamente? E o que seria ela? Nas imagens vemos uma família consultando o espírito do irmão falecido através do tabuleiro Ouija. Foi quando coisas aterradoras se sucederam diante das câmeras. Com isso, eles abriram as portas do inferno nesta casa. A web é um ambiente da internet que você jamais deve acessar. Um grupo de investigadores do paranormal cometeram este erro e compraram uma namorada que tem por nome Petúnia. Um minuto após a aprovação do pagamento, a encomenda chegou. Sim, a Petúnia. Um pouco diferente do que vimos na propaganda. Que uh, Carlos. Okay, uh, Ela pediu um momento a sós com seu novo namorado. Sim, sim, vamos lá. Vamos lá. Por que? Ok. Em sua bolsa haviam insetos e um segredo perturbador. Sim, várias identidades falsas. Bro. Mas Parker não levou a sério a denúncia e foi se deitar com Petúnia. Right right. okay? Parker! Parece que ela sugou toda a sua energia. Sim, a Petúnia se levantou. Parece que ela está no banheiro. algo de muito errado com ela. Parece que Parker se deitou com um demônio. Por mais que Chester tente alertar seu amigo, ele está completamente cego de paixão por Petúnia depois do momento de prazer que teve com ela. Por que você não deixa de ficar tão feliz? Dude, olha ela! Tem algo errado com ela! Isso é Excepto que eu a amo. Muito. Eu spending time. I like tempo. Eu to falar com ela. Eu her. ela. Like You this. Bro, leave with me. Come here. horas você aceita isso? Não Petunia com ela. demônio. Oh, a okay. <laughs> <Right away. Okay. gasps> E Parker ficou desolado achando que Chester acabou com seu feliz relacionamento que mal havia começado. Quando parecia que tudo havia terminado bem, semanas mais tarde, ela voltou para se vingar. <risos> No vídeo que se segue, vemos uma dupla explorando uma loja abandonada, mal-assombrada. Em um determinado momento, a mulher entra em uma passagem secreta, mas algo estranho aconteceu neste momento. Ela ficou no mais absoluto silêncio. Ela não falava nada, não respondia as perguntas e o chamado de seu colega. Come in vem aqui. Então, o jovem decidiu ir ver o que havia acontecido com ela. Foi quando ele teve uma surpresa. Já havia sido tomada por algo maligno, seus olhos estão brancos, ela sorria de forma estranha e assustadora e estava com os olhos totalmente revirados. O que será que há de errado com esta jovem? O que será que há nessa passagem secreta para ela ter ficado assim?